para que cada indivíduo se desenvolva enquanto ser individual autônomo. É. O autoconhecimento é autoconhecimento. É individual, não é replicável. O nosso cérebro é um simulador. Tudo pode correr mal, porque é o objetivo de aumentar nos vivos. Eu faço muitas Então, muito como isso. ele simula muito aquilo que pode correr mal e muitas vezes faz no mesmo quebrar. É o que o digital faz, é acelerar todos os processos de comunicação. É surreal como o TikTok acabou por democratizar esta competência do vídeo. A comparação pode ser uh, uma ferramenta de melhoria contínua ou pode ser uma, uma ferramenta de alta sabotagem e de comparação.